Senhor, hum, sala de espera número 2 próximo uh. Glotis, Glotis, estás bem? O, o grande demônio roedor, voedor. O, o grande demônio roedor. voedor! Glotis. Ouça o nome do poderoso Glotis. O que está acontecendo? Quanto tempo este grande demônio passou sem dirigir? Bem, estamos pegando carona há meses. Meses? Isso. Oh, então o nobre demônio certamente morrerá. Mas. Glotis, sinto muito. Man! Você quer alguma coisa? Posso ajudar? Preciso correr! Ah! Voar como, como nos velhos tempos, Manny, no osso móvel. Mas o osso móvel não está aqui, amigo. Talvez eu o encontre do outro lado. Não podemos construir um bolido novo? Já se foi o tempo, Manny. Não há mais pó. Ei, o que é aquela coisa vermelha? O teleférico? Hum. belo trabalho de estamparia. Ouçam, amigos. Alguém! Alguém! Traga uma caneta! Pronto! Minha obra derradeira! Ela pode me salvar, se você conseguir... O combustível... Certo! Que combustível, Glotis? Glotis? Teleférico? Eu sabia que deveríamos ter verificado este lado da montanha antes de subir. Ei, hey, onde estão todos? Área de espera 2. Por quanto tempo vão ter que esperar ali? Até terem os bilhetes. Receberam bilhetes para o número 9, mas não estão com eles. A pena para quem revende bilhetes NN é muito dura. Mas eles não venderam os bilhetes. Os bilhetes foram roubados. Por quem? Hector Le Mans os roubou para vendê-los a pessoas ricas que não os mereciam. Podem ser eles agora. Vamos ver o que eles merecem. destino Não pode ser comprado Os bilhetes estão em El Marro. Como posso chegar lá rapidamente? Esses trilhos já estão lá Bem, obrigado pela ajuda O portão abre O portão fecha O portão não ajuda Ei, como você ficou livre? Eu? Nasci livre. Ninguém me deu um bilhete, portanto, ninguém pode tirá-lo. Bem, e o que você está fazendo aqui? Tentando relaxar um pouco, depois de tantos anos circulando numa só direção. Preciso endireitar minha vida neste mundo antes de partir para o próximo. Isso deve resolver. Adeus, Capitão. Boa jornada, capitão. E obrigado por me tirar de perto da quina. Oh, luz minha em alto mar Vou deixar você brilhar Oh, luz minha em alto mar Vou deixar você brilhar Oh, luz minha em alto mar Vou deixar você brilhar Você brilhar, você brilhar Esconder sob as algas do mar Não! Recentemente, recebi a visita de uma ave com cabeça humana Você conhece essa ave, Manuel Calaveira? Não! Como você sabe, meu... Ela conhecia você. E para você deixou este recado. Sei o que você está tramando. Tenho observado você. Fique aí. Eu mesmo estou indo para brotá-lo. Atenciosamente, Hector Lemans. Caramba! Martinez? Você! Foi você que me fechou ali! Podia ao menos ter me dado uma revista! Quatro anos sem nada para ler além dessa maldita caneca! O que está fazendo aqui? E se vinha para cá, por que não me ofereceu uma carona? Eu vou embora daqui! Esse é o mundo para todos! Mete, temos de voltar a El Marrow para pegar os bilhetes. Oh, Glotis. Está cheio de trapos. É sempre bom ter um trapo limpo por perto. Diga olá, senhor trapo. Olá, senhor trapo. Há um aviso do lado da torradeira. Para evitar mais acidentes, por favor, passe manteiga no pão depois de torrá-lo. Instalações. Odeio quando as pessoas largam as canecas sujas na sala do café. Nessa caneca Algo assim tão potente Poderia abastecer um Um foguete Se ao menos tivéssemos mais Bem, posso arranjar uns dois caminhões disso Se estiverem interessados Agora tiramos você como uma seta ao vento Perfure o coração do vento E beba o sangue do voo Velocidade é o alimento do grande glotes. A velocidade lhe dá vida Volte para nós algum dia em Cava. Meni. Meni. Meni, onde está você? Meni, eu estou com medo. Você lembra dos bons tempos, Manny? Isso é passado, amigo. Agora não há mais nada para nós aqui. Exceto talvez nosso velho carro. Deus meu! Ele foi! Uma armadilha escondida. Quem? Quem? Parece que Domino deixou seu cartão de visitas. Mas como? Eu vi ele ficar aos pedaços. Deve ter feito isso em sua última passagem pela cidade. Manuel Calavera? <risos> o que aconteceu com o Limbo? Sinto dizer, Velasco. Mas ele afundou na pérola. Mas encontramos outro navio. O SS La Mancha. E conseguimos... O La Mancha? Minha velha tina enferrujada. Onde está ela? Oh, bem. Nós a trocamos em Puerto Zapato por um grupo de cães de trenó. Para mim chega. Vou embora desta cidade nojenta. Mas... Obrigado por encontrar minha menina, Manny. Puerto Zapato! Lá vou eu! Cidade nojenta? Talvez eu possa terminar isso para ele. Mato você, nitrogênio líquido. Não, Não usar em ossos. De caixão, um, dois, três, pegar, gelar e servir. É disso que a miniatura do lumbago precisava: água do mar falsificada. Calavera! O que você está fazendo aqui? Ouvi dizer que você tinha Kabum em zapato? Bem, Hector Le Mans tentou e falhou. Agora é a minha vez. Estou indo para El Marrow para tirá-lo de circulação. Manny, El Marrow mudou. Você não sabe onde está se metendo. Melhor eu ir com você. Espere só um minuto para eu me aprontar. Certo, mas se você ouvir uma explosão daqui a pouco, a viagem está cancelada. Você deve voltar se não der certo Estou com vocês até o fim Você sabe disso O que é isso? É... Uh, limonada de lumbago Prove Hum! Um bom aperitivo Sim senhor Nada mal mesmo Diga já onde você arranjou isso Na cozinha de Olivia LIMONADA DE lumbago. Manny, não estamos com pressa? Calma, isso não vai demorar. Oh! Meu estômago já não dilata mais como antigamente. Oh, Glotis! Ele também parece que vai explodir. A propósito, o que é aquela coisa em que embalam presuntada? Belo espetáculo, amigo. Por acaso você não tem uma bala de hortelã aí? Tem? manter controlado agora que está frio. Só deixe eu atravessar primeiro, certo? Parece que Hector tomou conta da cidade toda. Não encontrou muita resistência. Apenas um pequeno grupo se opõe a ele. Eles vivem nos limites da cidade. Em lugares assim. Espero que não esteja machucando, Glotis. <risos> Mostra o que você sabe sobre esse grupo. O líder é um grande homem que... Manuel Calavera, encontramos-nos novamente. Veja o que achou, o que procurava. Que bom você chegar agora, quando nós também estamos a ponto de obter êxito. Nosso exército cresceu e nossos melhores agentes estão agora mesmo no laboratório de armas de Hector Lemans, prestes a pegar o inimigo em seu próprio reduto. Isso não teria sido possível sem você, Manuel. Armadilha! Para trás, só há uma coisa a fazer. Obrigado, senhor. O senhor me salvou, mas mais do que isso, permitiu que eu continuasse lutando pelo movimento. O que você disse sobre uma armadilha? Hector descobriu nosso agente no laboratório. Não. Jota! Seu novo assistente é um espião! Você nunca ouviu falar de verificação de antecedentes? O quê? Não há tempo para explicar. Agora terei de cuidar do assunto pessoalmente. Leve-me com você. Sempre tive vontade de aderir à sua causa. Muito bem, o plano é este. Preciso de um disfarce para me aproximar de Hector e de uma arma para termos algum assunto quando eu chegar lá. Se você resolver essa parte, vou descobrir onde ele está. A torre do cassino dele está logo acima destes escritórios centrais. Certo, encontre-me lá. Ela se oferece logo para trabalhos perigosos. Seria muito útil para nossa causa. Do que se referia a mim, ela é a causa. melhor protegê-la do brotamento. Aposto que o agente desta foto é aquele infeliz em que Hector acabou de atirar. Alguma mensagem para mim? Não. Suas mensagens pararam desde o dia em que você foi embora. Mas ainda estão lhe enviando aquele catálogo de lingerie. Você jamais vai me deixar esquecer essa história de secretária, não é? Hector! Aquele novo buquê de tulipas está quase pronto. Ouço o que eu vou dizer de uma vez por todas, Bosley. Você não é um florista. Você é um fabricante de armas! Mas eu... Esta câmera só mostra flores. Deve ser outro agente abatido. Quem é o maluco das plantas? O maluco é o especialista em armas de Hector Lemans, Bosley. Vulgo? O florista. Esse era seu trabalho no mundo antigo, mas aqui ele é perito em armas botânicas. Isso o deixou bastante conflitado. Por que ele fabrica a brotadela para Hector e não para nós? Temos tentado recrutá-lo há muito uh. tempo, mas o laboratório dele é na torre de Hector. Ele é intocável. Chamando todos os carros, chamando todos os carros. Manuel, está tudo bem. Uh, só estava testando o equipamento, Sal. Salvador. Acho melhor você desligar essa coisa para podermos conversar. Salvador, responda. Salvador? Será que esse é o pequeno Manny? Vem cá, pequeno Manny. Ei, deve ser a pequena Meche. Está bem, não bique. É um recado. Você gosta de recados, lembra? Bem, lá vai nada. Vá Va, beber por la revolução. Os mensageiros de Héctor! Co co com uma mensagem para mim? Sei o que está tramando! Te Tenho observado você! Eu mesmo estou indo para brotá-lo atenciosamente, Hector Lemans! Eu sabia! Eu sabia que ele queria me pegar este tempo todo! Você jamais encontrará meu esconderijo secreto, Hector Vai ter de achar um soflorista! Preciso dar um jeito de disfarçar este rostinho lindo antes de chegar à rua Johnny Thunder não aceita qualquer um em seu show Não Quer dizer, ter permissão para usar a maquiagem de Johnny Thunder é uma honra Sim Um privilégio Sim Então eu disse para ela ou você me dá 10% de desconto, ou vou fazer negócios em outro lugar. Você disse isso? Bem, eu estava doido, entende? E então, aí vem a parte boa. Mas acho que sim. Acho que ele ficaria feliz em saber que seu corpo está ajudando a causa assim. Ah. Vi Bowsley correr por aqui, mas para onde ele foi? Acho que eu poderia seguir a trilha por aqui, mas preciso de luz. Ei, o que é isso? Isso pode ser o um esconderijo do florista. Não, não aquela. A coisa está vindo atrás de nós. você? Ouça, Basley, não estou aqui para machucá-lo. Ouça, Basley, estou aqui para machucá-lo. Hector, é você? Melhor se afastar, rapaz. Ei, você sabe o que acabou de fazer? Você acabou de abrir a caixa de Pandora! Saia imediatamente daqui ou você vai ver eu! Ei, você, estranho. Posso ajudá-lo? Oh, um... Estou procurando algo em uma 9 milímetros. Oh, tem um lindo buquê delas bem aqui. Pronto. Quer um pouco de miosotes junto? Claro. Está bem. Vamos lá. Tenha um belo dia. Hum, café das estrelas. o oh, café é ótimo! Ei, já é hora de arrumar um assistente de produção por aqui! <risos> claro que é assim que eu juntar dinheiro suficiente para um bilhete NN, vou embora daqui. O quê? Você não pode comprar um N.N. Bem, eu conheço alguém que conhece alguém que conhece... Hector Lemans. Nossa, você conhece todo mundo. Sério mesmo. Ah, café. Obrigada. Ah! Por que você fez isso? Não fui eu. Eu... Você derreteu minha maquiagem. Não posso continuar assim. Eu treinei você. E olhe só como você me retribui. Não, não, não é isso. Ei, rapaz, larga esse café. Hoje é seu dia de sorte. Temos uma vaga. Assim você é o mais novo Thunderboy no show de Johnny Thunder. Oh, nem acredito. Trabalhei minha vida inteira por esse momento. Então sente-se. Vamos começar sua maquiagem. Não vá muito longe. Aqui nunca se sabe a que horas o show vai começar. Para trás. O meu marido aqui vai arrebentar seu maxilar. Ei, o que está havendo embaixo dessa capa de chuva? Não sei o que está havendo embaixo dessa maquiagem. Agente Calaveira. Você? Salvador não partiu você no meio no começo da noite? Sim, o que me deu esta gloriosa oportunidade de servir à causa, arrecadando fundos para a AP e ao mesmo tempo roubando nosso arco inimigo. O que exatamente você está fazendo com esses caça-níqueis? Eu me enfio neles como um dedo entrando na garganta do próprio Hector Lemans e faço a máquina vomitar todas as moedas que engoliu. É, você pode abrir qualquer máquina? Nenhum desses templos profanos está a salvo da AP. Mira! Mete, sou eu. Men? Que fantasia! Aqui, ajuda a regular o senhor Grande Apostador aqui neste lençol para a gente poder sair daqui. Ei, hey, é você, minha jovem. Vou pegar você. Ah. Missão especial hey. diretamente de Salvador. Abra a máquina e deixa o troco imediatamente. Sim, sí, senhor, socorro! Uh. Não tem graça. Tenha dó! Senhorita! Ah. Consegui! Meu sistema funcionou! Eu sabia! Eu lhe disse! Que bom! Agora vamos embora para você me pagar um drink no romano. Encontro você na estação de trem com os bilhetes. Não haverá um bilhete para mim, então você terá que voltar sozinha. Vou contar tudo ao guardião do portão. Ele vai nos ajudar. Venha, querida. Tenho outro sistema infalível que gostaria de demonstrar. A cão de trenó. Estou aqui para falar de negócios com Hector Le Mans. Acabei de falar com ele pelo telefone e ele está me aguardando. Você conhece Hector Le Mans, não? Está bem, então responda uma só pergunta. Ha, está bem, se Hector Le Mans estivesse dirigindo a 80 km por hora, então que número eu estou pensando agora? 14? Sim, bem, essa foi fácil. Que pena, ganhei. Melhor de três. Não brinque comigo, eu conheço o Héctor Lemans. Bem, lá vai. Eu sabia que você a faria mudar de ideia. O quê? Quem é você? Sou o Seif. Ah! Oh, eu não falaria com ele agora. Ele está bravo conosco porque não queremos comprar seus bilhetes. Celso se Flores? O que você está fazendo na sala de espera de Hector Le Lemans? Ah, ele nos mandou aqui para que pensássemos sobre sua oferta. Quem é você, se não se importa de dizer? Sou seu agente de viagens? Oh, Eu já tenho um agente de viagens, mas ele está muito longe limpando o piso de uma lanchonete. Então acho que a vaga está aberta. Na verdade, trabalho para Hector. Ele me enviou para responder suas dúvidas. É, eu cuido disso, querida. O que são exatamente esses bilhetes NN? O preço parece muito alto. Bem, eles custam uma fortuna porque poupam uma fortuna. Bem, eu não tenho uma fortuna, então que diferença faz? Para que exatamente estão bopando seu dinheiro? Para um dia difícil? Pois vou dizer na coisa, vocês estão mortos. Todos os dias serão difíceis daqui para frente. Sim, mas isso não é motivo para descuidar do dinheiro. Bem, já falamos bastante de vocês, agora vou falar dos meus problemas. Na verdade, há muita coisa que precisamos conversar, então... Estou voltando das piores feiras que já tive. Bem, eu estou voltando de uma grande aventura, portanto... Bem, sei que você viu aranhas voadoras e castores em chamas, mas acredite, ainda fica muito pior. Sabe, eu estive na quina do mundo e voltei. Nunca imaginei que viajar pela terra dos mortos fosse tão perigoso. Então, quanto você pagaria para se livrar disso tudo? Querida, venha. Vamos torrar nossas economias juntos. Senhor Lemans, decidimos aceitar sua generosa oferta. Excelente, excelente. A jovem mudou de ideia, não é? Não, na verdade foi aquele seu agente ali. Bem, é, claro, é um dos meus melhores agentes. É, bem, vamos entrar e conversar, certo? Ah. Ainda está com ele? Não sei quem é você e nem que feitiço lançou sobre o casal Flores. Mas fique por perto. Quando terminar com eles, tem uma coisa na cidade que quero lhe mostrar. Estou falando só de um emprego? Ou estou falando de oportunidade no sentido amplo? Temos tido várias vagas neste escritório nos últimos anos e, sinceramente, não tem sido fácil preenchê-las. Eu teria um bom lugar para você, na equipe? Este pode ser o seu escritório. Pegue, experimente, como se sente. Também é seu. E como bônus adicional, dois por cento desses, senhor... Meu nome é Calavera e quero na cota maior. <risos> oh, mas senhor Calavera, vou precisar da maioria deles para poder sair deste mundo. Entenda, fui um menino muito mal. Vou entregar esses bilhetes a seus verdadeiros donos. Eu vou entregar você à pilha de Adubo. Olá, pombo. Amigos agora? Bowsley tinha razão, isso é coisa boa. Isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Ai, Este deve ser o seu. Não esqueça de enviar ajuda. Entre. Depressa. Nós deveríamos ter cobertura ali. Onde estão os homens de Salvador? Não sei. Ele ainda não me disse. Olá, Manuel. Hora de dançar, companheiro. Vamos ver você andar. Essas flores? Todas são gente que Hector brotou? Bem, quando você está por cima, como meu namorado Hector está, você tem muitos inimigos. Ela me ama? Ela não me ama. Bem, você está meio certo. Oh, Manny, quanto cinismo. O que aconteceu com você, Manny? O que o fez perder a esperança, seu amor pela vida? Eu morri. Entendo. <risos> Acho que Domino estava certo. Você não tem uma migalha de otimismo. Bem, falando em migalhas, Dom agora é expert nisso. E seguindo a mesma lógica, Mary, você está prestes a se tornar um expert em botânica. E é agora que você me conta seu plano secreto, Hector? Como roubou bilhetes NN de inocentes, fingiu vendê-los, mas na verdade guardou todos para si mesmo, numa tentativa desesperada de sair da terra dos mortos? Não? Oh! <risos> Agora é quando você se contorce de dor por cerca de uma hora. Porque o idiota do Bosley fugiu com toda a brotadela de ação rápida. Essa brotadela tradicional vai brotar você. Mas levará muito tempo. Lamento dizer. Ai... <risos> Manny, aonde você vai? Ainda falta um pouco para a sua partida. <risos> Entendeu? Adeus. <risos> uh, uh, uh. Nitrogênio líquido. Não usar em ossos. É. Ah! Ah. Obrigado, Toto Santos Vamos, força nas pernas Um de vocês deve ser meu Ah Adolador? Manuel, preste atenção. Há uma arma no porta-malas desse carro, mas a chave está no meu corpo, em algum lugar nas campinas, atrás da estufa. Encontre-a! Certo. E diga a Eva que sei que ela conduzirá a aliança com sabedoria quando eu partir, pois quando eu morder este dente explosivo, a nuvem mortal brotará não só o meu alvo, como a mim também. Seu alvo? O que você... Ei, saia daí! Adeus, meu amigo! Sobre o que você estava falando ali com o cabeça da AAP? Ah, Sal? Quer falar alguma coisa para a classe? Apenas isto. Viva a revolução! Ah! Ele realmente entregou seu corpo para a causa. Nada como o original. Ei! Minha foice. Mas ora vejam só, Sal sempre teve um bilhete. Incrível como o bilhete de salvador ainda é atraído para ele. Ser a chave do porta-malas de Salvador. Ah, sim, muita munição. Parado, Hector? É, você me ouviu? Olivia. Está aí. O ceifador sinistro, bundon. É você, é meu próximo cliente. Você já não deveria ter virado um canteiro? Pessoas que vivem em estufas aprendem a desviar muito bem pelo que vejo. Nada melhor! Não há como fugir do ceifador sinistro, Hector. Principalmente quando ele está armado. Ha! Você está cada vez pior, Manny. Tenho munição aqui para cinco anos. Isso não me soa bem. Pode contá-lo, se quiser. Estão todos aí. E o seu? A empresa me deu um... como um... tipo de prêmio de aposentadoria. E um... demônios vão de graça, certo? Oh, Manny, você sabe que não posso ir com você. Sou um espírito da Terra. Não posso sair deste mundo. Acho que fiquei tão envolvido em salvar pessoas que pensei que poderia salvá-lo também. Sim, mas eu não preciso ser salvo. Gosto daqui. Não estou mais sozinho naquele subsolo graças a você. Tenho um novo emprego e novos amigos. Sou um demônio bem-sucedido. Bem, então é isso, hã? Vem aqui e dê um abraço. Uf. Você foi o melhor chefe que eu já tive. Adeus. <risos> Ben, Sim. Quando chegarmos ao próximo mundo. O que é, meu anjo? Nós vamos ficar juntos? Sabe, querida, se algo que aprendi nisso tudo é o seguinte: ninguém sabe o que vai acontecer no fim da linha. Portanto, aproveite a viagem.